Buenas tardes a todos, saludando a los hermanos de los dos planos de la vida porque estamos aquí unidos, nosotros y ellos. Entonces, estoy aquí haciendo lo que puedo, no soy un gran orador, tengo apenas algunas experiencias que me permiten hablar con seguridad aquello que, estoy, que voy a decir. ¿eh? Eh, é uma tarefa que não é fácil, porque exige responsabilidade de nossa parte. E como temos limites ainda muito estrechos, temos que fazer um esforço para fazer as coisas da melhor maneira possível. Sempre pido, como estou pedindo agora ao maestro, que eu possa ser claro nesta charla desta noite, ser objetivo e ser sencillo, o mais que pueda, para que todos me compreendam y los espíritus pueden trabajar aquí, porque en cuanto yo trabajo aquí, en cuanto yo hablo, ellos trabajan, están leyendo nuestros pensamientos, viendo lo que puede ser arreglado y así lo hace. Cuando nos reunimos en un ambiente como este, estamos ayudando también los encarnados y los desencarnados, Y también estamos ayudando, a través de nuestras vibraciones, que todas son armónicas aquí hoy, a la aura de la Tierra. Nosotros tenemos la aura, la Tierra también tiene la camada de ozono. Y eso está destruyendo, nosotros estamos destruyendo este planeta. No solo por los gases que están ahí, por la polución, eso perjudica. Lo que más perjudica, dicen los espíritus, es la maledicencia cuando hablamos mal, quando não perdonamos, quando temos rancor, mágoa e ódio, levamos à grade energética da Terra energias, eh, energias muito pesadas, que prejudicam o planeta. E nós hemos destruído esse planeta, grande parte, porque se si o si clima está cambiado como está, não devemos culpar a outros, sino a própria população desse planeta mas ignoramos muito as coisas para aprender. E estamos nesse caminho. Como disse aqui o título, nos né? Designos de Deus, de tempos em tempos, Deus foi enviando à Terra eh, seus emissários, né? seus emissários revelando suas leis. Primeiro vieram os profetas anunciando a vida do Maestro, né? Isaías, Jeremias, Miqueias e tantos outros, né? anunciando a vida da de, devida do de Cordeiro. Depois vieram também ajudando na divulgação das de, de, de leis de Deus, Lao Tseu da China por aí, Confúcio também daquela área, Moisés revelando os dez mandamentos, né? Sócrates, Platão. Antes de Jesus, preparando o terreno para a venida do Maestro. No el momento oportuno, veio Jesus, trazendo ensinamentos e nos mostrando o caminho pela verdadeira felicidade. O caminho que nos conduzirá um dia a Deus, cerca de Deus. É impossível um ser humano se equiparar a Deus. Isso não é possível. vir Cristo? <risos> Isso isso nem tampouco é tão pouco nós, que estamos muito na retaguarda, né? Eh, se preparou durante mil anos para vir aqui na Terra, Jesus. Já se habla muito disso há muitos tempos, né? Eh, para nascer aqui, sem que, sem que derrogasse nenhuma das de leis da genética e não das leis de Deus. Ele próprio disse, eu não vim derrogar a lei. E nisso vindo à Terra, derrogou derrogou a lei da genética também. Se hoje a ciência terrena consegue fazer inseminações artificiales, imaginamos nós comparando a ciência sideral com a ciência terrena, há uma diferença muito grande. Já progressou bastante, disse mano, que a, a ciência da Terra progressou bastante e temos exemplo diariamente na medicina, desenvolvendo bastante. Eh, mas Emmanuel também diz que, apesar deste crescimento da de, de, de ciência da Terra, estamos muito longe da ciência sideral, né? Este planeta, afirma Emmanuel, em seu livro Caminho da Luz, foi construído por o Maestro Jesus e outros emissários que se que se compartilharam com ele nesta tarefa para falar a mais de 40 raças. Dizem os americanos que são 40 raças que estão naquela na terra. Essas raças, eu creio que não foram criadas aqui. Não. Nós somos viajores do espaço. Por isso tanta, tanta diferença, tanta discórdia às vezes entre os humanos. Um espírito de outras galáxias que se aproxima vez que outra, Hablando com um emissário através da ajuda dos guardiões, porque só o intercâmbio del médio com, a, com o, o mensageiro da estrela é impossível. Tem que haver um intermediário e esses são os guardiões do espaço que, às vezes, se interpõe em um e outro para explicar essas coisas. E um deles, que se chama Golan, que é o nome que mais apropriado tinha para. Para que identificar, porque nós não conhecemos o idioma dele, a língua, mas por el pensamento né, se, se comunica, tanto parte. Então você estava dizendo que ele ha pesquisado cinco ou seis mundos que estão parecidos com a Tierra, mais ou menos a mesma coisa. Diz que está estudando nossa mente, como trabalha nossa mente. E disse uma coisa interessante. Eu não consigo entender, falando com nós todos do planeta, como vocês se pelearam tanto. Dizem que estão defendendo a mesma causa e se peleam. Né? E vai explicando as coisas. E também diz que em seu mundo, em seu mundo, não, não se usa mais combustível fóssil, como petróleo, não se usa mais, porque isso não é bom. Então se usa ali a energia das estrelas de cada mundo tem seus sols, suas estrelas, onde sacar energia. E as coisas estão se arremando aqui de nós, devagar esta. Quando passei pela Itália, me disseram ali que o governo está incentivando a, a fabricação dos carros movidos a energia elétrica. Acho que é Toyota que faz isso, não sei. E, e o governo está incentivando porque polui menos, só que não faz ruído, não faz ruído. Mas eh, não tem eh, alteração de preço no combustível, não, porque se carrega de uma, em baterias assim, né? aí pontos para isso. Então, já está evolucionando. E dia vendrá, então, que isso superará ele combustível fóssil. Né? Porque vai fazendo buracos na Terra, sendo rombos, rombos né? e não sabemos né, o que pode, pode ocorrer. Né? Então, vai, vai revelando uma série de coisas. Né? E cada um, não vêm só isso, vêm outros também. Eh, Tendo uma médica, médica mesmo, de cirurgia, ela disse que hoje não quero fazer mais cirurgia, cortar as pessoas, hoje prefere falar da parte psicológica e, e explicar o espiritismo para que a pessoa se mejore e se cure, se cure sua saúde, ela própria, ajudando a compreender as coisas através da oração, de trabalho, da caridade e da sintonia com os irmãos de maior lucidez. E aí já tem a faculdade de receber irmãs de outras galáxias. E Ela diz que não é mais fácil, porque já é eh, muito forte, a energia que vem e ela não consegue controlar, só que vem e vai, a voz certa. Então, fizeram um monte de, de perguntas a ela, porque como que eles se aproximaram aqui da Terra para intervir em nós? Não vamos intervir na vida de vocês, viemos aqui como irmãos mais experientes para vocês ajudar. Então eles perguntaram, quando começou a sua chegada na Terra para nos ajudar? Ele falou, quando começou a Segunda Guerra, que o ser humano começou a, a, a mexer, a, a mexer com, a, com, a, com a energia nuclear. Por quê? Ele falou, porque se vocês, Usar essa energia de modo, de modo contrário às leis, explodindo isso, vai afetar nosso planeta também. Por isso estamos aqui na condição de hermanos mais experientes e da Não nos vemos como espíritos evolucionados que nós somos. Temos muita experiência e temos, estamos aqui para os ajudar. Né? Então vai ensinando um monte de coisas muito interessantes. Né? E isso você vai, aos poucos se vá tornando público. Né? Porque como diz, eh, como o maestro Jesus disse quando perguntaram onde está o reino de Deus, foi muito claro, está dentro de cada um. Então nós podemos progredir, mas precisamos sempre de ajuda. Uns ajuda aos outros. Né? Então eles estão se acercando da terra, não todos. Esta tradição, não todos. Juan, Juan Evangelista nos diz que não creamos em todos os espíritos. E eles também são espíritos. Como tem os buenos ele também aqueles que não são tão buenos assim. Né? Então, por isso está, conhecendo a doutrina, não nos equivocaremos, não. Porque eu estive observando bem como habla um, com habla o outro. Eles, quando hablam, estão de acordo com o Maestro Jesus. Para eles tem outro nome. Para vosotros és Maestro Jesus, dizem. Então, vai nos ensinando. Faz referências a Mahatma Gandhi. E foi um ser evoluído que viveu nesse planeta. Sabemos disso, né? Abra bem de Kardec, abra bem de Chico, abre bem de Madre Teresa de Calcutá. Então, não podemos dizer que já está nos enganando, Está sendo coisas claras. E o que diz, está paralelo com a lei de evolução. Nós sabemos que todo progribe, né? Bom. Então, como eu estava dizendo, né? foi, é, Jesus foi construtor desse planeta para hablar para mais de 50 raças. Né? E ele deixou muito claro também, eu tenho outras ovejas que não são deste aprisco, que são de outros mundos. É, e a elas também tendem que hablar e elas ouvirão, ouvirão minha voz e haverá um solo pastor e um solo rebanho. Né? E vai seguindo as sua, suas ensinanças. Né? Eh... Como sabemos, eh, os mundos são solidários. Né? E a doutrina espiritista é a clave para a solução dos enigmas da vida. Isso explica tudo, não há problema. Porque se temos mais de mil perguntas no livro nossos Espíritos, o Evangelho de Jesus e, e a obra básica toda, mas a obra complementar de Chico, de Edivaldo, de, de, de nosso irmão de Rio de Janeiro, Raul Teixeira e tantos outros, e aqui Amália, Domingos, eh, Soler, Colavida, e outros tantos que estão por aí. E aí aqueles emissários anônimos que não têm publicidade, mas que fazem um bom trabalho pela terra. Né? Então, ela en en pergunta 55, a partir da pergunta 55, eh, Pluralidade de los mundos, Kardec, muito bem inspirado e muito sábio, também perguntou, todos os globos que circulam no universo são habitados? Ele disse, sí, sim, sí, confirmou que todos aqueles globos que circulam são habitados. Não né? confundir os globos com os satélites, é <risos> outra coisa. Né? E eh, o <coughs> nome da Terra está muito lejos. De ser como, como lo cree, ele primeiro em bondade e sabedoria. Nós não somos o pior del mundo, mas também não somos o melhor por hora, não. Eh, tem mundos habitados pior que o nosso, mais materialistas ainda. O nosso tendrá que dar, de acordo com essas ensinanças, um salto quântico. Esse é o câmbio que será. Eu creio que não haver destruição. Eh, continuará normalmente, desencarnando uns e guiando outros, assim se processará. Agora, se os homens disserem uma, uma tonteria muito grande, é isso que paga a conta depois. Né? É, mas assim que se, que se progressa. Né? Então, vêm espíritos mais desenvolvidos para ajudar o progresso. E aqueles, como nós, nossa generação, daqui a um rato não estaremos mais aqui, daqui a um tempo não estaremos mais. Aqui, né? Mas também não vamos para o inferno não, iremos aprender mais para volver em melhores condições. Porque o espírito da terra tem duas condições, ou está, passa por um hospital, por uma colônia para se recompor a saúde, ou está enfermo, então quando está bem, peça a trabalhar. Porque se trabalha aqui, trabalha allí também e volvemos ao Maestro porque eu, eu não consigo abraçar sem falar com ele primeiro que me guie espiritual diz que era hardimengo de Cristo <risos> ele sempre pensa falar, tem que volver ao Maestro eu não tenho outro caminho não né? eh, então assim vamos assim vamos vamos caminhando né eh, quando chegamos ali, como saímos daqui Antônio já deve ter falado muito, e outros aí, como vocês já sabeu, que eu estou falando aqui, muitos de vocês já conheceis muito bem. Mas, chegamos já como saímos daqui? E ele livro, um dos livros de codificação, não me recordo qual, disse assim, que a pior coisa que pode ocorrer para um homem é deixar a terra carregada de, de dívidas, dívidas morais, né? Então, porque ao partir para lá chegamos à consciência llena de, de muitos vícios, de muitos defeitos e algumas virtudes. É assim que chegamos aí. Daqui não sai Santos para lá não. Eu que, que eu sei que partiu melhor daqui por enquanto foi Chico. Chico até tomou um café antes de partir, tomou um café, né? E se foi. Então cortado lá como disse. Então, porque de, de maneira, Porque ele cumpriu, ele se prometeu, quando vinha na Terra, ele prometeu que ia cumprir o trabalho, e cumpriu muito bem. Tinha quase 500 livros, né? são esses, mais ou menos, para estudar. Então, a, a obra de Kardec, primeiro o Evangelho de Jesus, a obra de Kardec e a obra de Chico, temos muito que estudar aqui na Terra para compreender os demais e a nós também. Né? então temos que conviver em paz e harmonia isso é uma maneira de sanar nossas moléstias estava falando com o Antônio a... a enfermidade mais difícil de ser curada não é só do corpo a medicina está parada aparelhada parada... parada... é que disse está aparelhada para para sanar qualquer doença enfermidade do corpo mas é o alma não é alma a medicina terrenal ajuda, mas no cura, não cura. Esta cura está dentro de cada um. Temos que que deixar rancores, mágoas, celos, revolta, envidia, essas coisas todas temos que quitar, porque isso é energia mala. E energia mala só depois prejudicar nossa saúde. Isso é fácil? Não, não é fácil. Mas é, é um trabalho contínuo que nós né? que nos comprometemos antes de venir a Terra que iríamos pelo menos nós que estamos aqui, queríamos ser espiritistas, iríamos trabalhar pelo semejante, iríamos estudar e cumprir com nossa obrigação. Só que chegamos aqui nos equivocamos um pouco, pegamos o caminho contrário, e quando pegamos o caminho contrário, tem dolor. O dolor é para nos mostrar o caminho, não é um castigo de Deus, não. Nunca foi assim. Quando estamos enfermos com alguma coisa, é que algo necessita mudar dentro de nós. Porque tudo o que pensamos, Reaciona em nosso organismo físico. Se os pensamentos são buenos, volta em saúde, harmonia e tranquilidade. Se não são buenos, o contrário: o mal humor, a indiferença e uma série de coisas. Você está de, de consultório médico em consultório médico, quando na verdade, com uma mudança, com um câmbio um, um pouco, eh, quitando o egoísmo, a personalidade que às vezes é muito forte, né? Primeiro eu, depois de sempre eu. Não é assim, não. Temos que obedecer as leis de Deus. Então, quando se obedece às leis de Deus, não há problemas. Caminamos serenos, tranquilos, sem medo, sem pressa. Hablando de medo, por que os extraterrestres se acercam? Foi perguntado aí. O que você está fazendo para a harmonia do planeta? Falou, nós procuramos eh, interagir com as com governantes da Terra, que são muito ignorantes, sabia? E pior, são muito medrosos. Porque se não tivesse medo, não construía exército nem bombas atômicas. Quem não tem medo não precisa de armas. <risos> o passado é passado, mas nós sabemos que é cidade. necessidade. A arma que temos que ter é o amor. Esse, sim. esse cobre toda enfermidade e todo problema se resolve. Por isso, vindo aqui na terra, Madre Teresa de Calcutá, né? que era católica, mas superior a, a muitos papas que passaram por aí. Esse que está agora é excelente criatura. Esse papa é excelente criatura. Meu amigo disse que parece até que ele anda lendo Emmanuel Chico. Não é que anda lendo, que ele já tem esse conhecimento. Né? Mas eu creio que ele passa perigos nesse momento. Ele passa perigo, sim. Porque o Vaticano é um estado né? muito rico. E quem está no poder não quer descer de trono de maneira nenhuma. Então eu creio que ele passa risco de vida, eu creio, porque isso está incluso em profecias também, se habla disso. Né? Então quando uma pessoa vem cambiar e trazer informações novas, contraria muito, principalmente nas pessoas ainda centradas no egoísmo. Então essas pessoas são resistentes, até que um dia a vida nos llama a um acerto de contas, aí é diferente. Deus poblou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Então, quando Jesus aqui estava na terra, aquele hermano aquele, aquele nosso, que ajudou Jesus a, a carregar a cruz, não é, Cirileu? Ele perguntou a Jesus, eh, em particular, porque lo, os apóstolos eram ciumentos como nós. Outros. <risos> eram ciumentos. Qual é o nome espanhol, se ciumento é? Sí, mesmo. <risos> ciumento. Eh, então, em particular, perguntou a Jesus, falou, mestre. tu consegues me dar a receita de multiplicar os panes? <risos> então, ele deu dez itens. Amar a Deus pelas coisas, ao próximo continente, Amar e respeitar todos os seres vivos da criação. Por enquanto, estamos devorando nossos irmãos. É necessário ainda isso ocorra. Né? Mas, no futuro, eu quero que não, não necessitaremos mais de comer carne de nossos irmãos, da escala inferior aí. Né? Porque eles também sentem. Se sentimos frio, se sentimos eh, como nos pinches, eles também sentem. Não são insensíveis. Se as plantas são sencillas, são sensíveis. Os animais também. Né? Então, dia vendrá em que nós, através desse salto quântico que temos que dar, né? eh, estaremos em condições mais harmônicas e mais humanas para conviver e ajudar uns a los outros. Né? Eu vou dando a volta, viu, Mas essa É minha maneira de lembrar. Não consigo pegar um centro aí, assim. Eu vou, vou dando a volta. Eh, Cree que os seres vivos estejam limitados ao único ponto que habitamos em universo seria poner em dúvidas a sabedoria do Criador, que não ha hecho coisa alguma inútil. Tudo então, que Deus criou tem uma finalidade. Né? Ademais, de o maestro que já disse vocês, que tem outras ovejas que não são daqui. Né? Agora, para um de do maestro, da infância del maestro. De los 12 años hasta los 30, los evangelios abran, hacen absoluto silencio de la vida del maestro. Mas hoy se sabe que no fue así. A partir de los 12 años, de los 16, él tenía conocimiento para materializarse y desmaterializarse. Su madre lo ayudaba mucho en eso. ¿eh? Quando ele se desmaterializava, ele já cuidava desse corpo aqui. E ele ia onde ia, No plano espiritual, ensinar, ensinar, iba a ensinar. E ele começa aos a 30, começa sua tarefa na Terra, eh, sua su tarefa como eh, como iluminar as consciências, né? Eh, <coughs> que está aqui no nosso dia? <coughs> Então, a partir dos 30, 30 anos, ele anos, o seu trabalho. E vai ao deserto onde estava João Bautista. Confabularam ali por, por uns dias e depois ele veio a Jerusalém. ¿sí? Andando. Não tinha corte, mas ¿sí? andando assim. E aí gente começa passando, correndo seus apóstolos, aqueles que seriam seus apóstolos. Foi escorrendo. Pues, Já estavam em é plano, né? ¿sí? de todos aqueles que seriam os apóstolos. Eh, e quando estava então, todos eles se reuniram pela primeira vez na casa de Simão Pedro. Foi aí que começou o primeiro evangelho, começou na casa de, de, de Simão Pedro. E continuou ensinando. Né? Foi, Pedro era pescador, André era pescador, a maioria pescador. E depois foram a Cafarnaum, onde tinha uma coletoria onde arrecadava impostos. E ele chega à coletoria e diz assim, eh, por ele nome, Levi, que haces aí? Eu só estou arrecadando eh, estou dinheiro para Herodes, para o governo ali. Então, tu não queres arrecadar coisas para o reino de Deus? Eu estou pronto. Então, ali empeçou. Então, hablando com um, hablando com outros, foi uh, juntando os doces apóstolos. Aí na passagem dentre eles de Judas Iscariote. Eh, quando ele estava ensinando os apóstolos, Judas lhe perguntou, falou, mas senhor, senhor, precisamos de algum dinheiro para fazer coisas. E ele disse a Judas, Judas, será que Deus precisou de dinheiro para construir este, plan, este mundo? Mas se tu queres arrecadar, põe em prática a sua obra. Então ali começou a coleta. Aí Jesus lhe disse, é, Tomara, a Deus, que, tu, que esta bolsa pequena não seja muito grande e pesada para ti. Né? E foi por aí que ele sucumbiu. Né? Ele, ele confiava em Jesus, mas ele achava que, que, que se, ele, se ele fizesse isso, que Jesus não ia ser preso, que não ia acontecer nada. Mas ele se equivocou completamente. Bom, passa o tempo, nós todos sabemos como foi todo Ele se suicidou, depois reencarna mais tarde como Rona de Arcor. Né? E ele, en numa entrevista que ele dá para o Humberto Campos, que não encontra no mundo espiritual, ele disse assim: Mas tu eras mesmo Judas Coriolano? Sim, sí, sou eu. Então ele começou a explicar que ele pensava, que agindo daquela maneira, que Jesus ia tomar lá enseñança, tomar o governo da terra. Ele pensava nisso, né? mas não foi assim. Né? Então Jesus teve os piores inimigos entre os sacerdotes entre os governadores, da de la, de la Galileia, todos aqueles assim, todos que dominavam a nação. Então esses foram os, os piores inimigos de, de, de Jesus. Eh, Jesus curava, ensinava e nada cobrava. Isso deixava muito furioso seus adversários, né? Porque eles, para falar tinha que pagar, tinha que pagar e arrecadava muito, né? Então é isso que levou a, a, a crucificação de Jesus. O maestro sabia de todo isso que ia ocorrer com ele, ele já vino vindo preparado. Né? Então, hablando nesse sentido, a Madre de Jesus vino de la, la constelação de Sirius para a Tierra, reencarnou a la Tierra para ser. E tinha vários cientistas siderais da constelação de, de Órion também, da Via Láctea, do Sistema Solar, e de, de outros mundos, mais isso em engenheiros siderais que trabalhavam nesse projeto, nesse projeto para a Avenida de Jesus. Inicialmente dizem eles que era para Jesus encarnar em en en Egito, porque era eh, bem desenvolvido. Mas como houve um fracasso ali, na eh, família de quando foi reencarnar um descendente de Akhenaton uma, uma, uma, um, falhou o homem, falhou completamente. Porque os, os, os sacerdotes daquela época lo, lo liaram e não podia ser. Então, pensando nisso, eles resolveram mudar de lugar. E acabou sendo a Palestina, né? A Palestina ele nasceu ali, né? Então foi tudo muito bem planejado né? para que ele tuviera êxito aqui na Terra. Né? Então, viram cumpriu a sua missão, nos deixando aqui uma herança para a eternidade, né? E assim vamos caminhando. Eh, quando, quando ensinava seus apóstolos, disseram, e ide vosotros anunciar o reino de Deus e não temais aqueles que matam o corpo, porque nada pode com a alma. Isso que é da, da, da, da doutrina espírita, aqui não moriremos, deixaremos aqui um dia o corpo, mas nosso, nosso espírito continuará vivendo, como este, hasta aprender mais. Né? que a natureza não dá nos dá saltos tudo é planejado tudo camina nessa nessa direção né? e também quando ensinava seus apóstolos eles pediu muito bem a fidelidade a Deus né fidelidade a Deus né? então os, eh, eh, Jesus disse, nada chega ao Padre senão por mim né? Então, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, aí está escrito que Jesus tinha todo o conhecimento dos designos de Deus. Agora que estamos começando a entender que Deus não é um Deus vingativo, nem Senhor dos ejércitos, como se anunciava na religião, não. Deus é amor, é amor. Então, para saber essas coisas está todo no Evangelho, explicou tudo. Eh, e Deus nos mostrou, uh, Jesus nos mostrou um Deus que não é um Deus vingativo, que é um Deus que ama toda a sua criação. Só que temos que eh, submetermos à sua lei. Humildade, com humildade, já estamos nos acercando das de do Mestre de Jesus. Que a humildade eh, nos hace assim a compreender melhor a Deus e a nós pelos designios de Deus também, porque sem humildade não tem como. Primeiro, se eu sou muito personalista numa coisa, eu não estou crendo em nada, eu estou muito egoísta nesse momento, então, no caminho verdade e vida, que se tornou um livro também de Chico, está aí, muito claro, que, que ninguém se aproxima de Deus sem que por com o cordeiro primeiro, tem que tenha a ensinância e a obediência ao cordeiro. Quando Allan Kardec estava codificando a doutrina espírita, estava muito atareado com o trabalho, não era fácil o trabalho. E perguntou a, a São Luís, se não me equivoco, eh, que era subir espiritual, e se eu me equivocara. Ele disse assim: se tu te equivocar, se, se tu te equivocar, outro te substituirá. Porque os designos de Deus não estão em uma única pessoa. Por isso, eu reforço aqui, isso que digo aí: nunca idolatrar nadie, nadie. Idolatrar nem oradores, nem expositores, seja lá quem seja, não idolatrar. Nem os espíritos também, né? nem Ni os espíritos. Ni os espíritos, se pode idolatrar, não. Porque eles também têm limites. Agora, aqueles que chegaram às estrelas, que estão ângeles, uh, guardianes, arcangelos, isso é outra coisa. Mas nós aqui na Terra não podemos idolatrar nada, né? porque vamos a nos decepcionar mais tarde. Então, idolatrar nada. Porque quando estamos idolatrando uma persona, estamos impedindo. Que nosso mentor, nosso guia espiritual, se aproxime de nós outros e nos instruir, porque estamos centrados no outro. Deixamos ele guardião nosso osso da guarda, o guia espiritual como quer, à la marche. Por isso, a pessoa tem que estudar, dar oportunidade a seu guia espiritual que ele o, que o ensine mais, porque sempre é um espírito mais evolucionado que nós outros. Né? Por isso, Deus sabe o que faz. né? Então, compreendendo essa situação dessa cidade, estudar. Vamos dando oportunidade a nosso guia que nos ensine mais coisas e que nos ayude. Só uma coisa. Nossos, nossos guias espirituais, ou anjos da guarda, como queira dizer aí, né? eh, eles não podem cambiar coisas que temos que passar. Eles nos ajudam, nos aconselham, eh, nos llevam, nos intuem o melhor caminho aqui e ali. Mas não podem quitar problemas que nós temos que passar como remédios para o alma e borrar nossas faltas passadas. Então, como se borraria uma pessoa que chega aqui, é, que chega de problemas, como se borraria seus problemas? na caridade. caridade. Para fazer a caridade, tem que se preparar um pouco, né? tem que se preparar, tem que estudar, para saber o que está sendo. Porque, às vezes, uma pessoa quer curar uma outra pessoa, querendo curá-la, e não é esse o momento. A pessoa tem que passar por aquela refrega para que se refoa, para que o orgulho se desfaça, o egoísmo também, e começa a nascer o amor e a compreensão. Né? Aquele que ama seu irmão não tem muitos problemas. É divaldo que diz, né? Quando, é, quando ninguém, quando essa pessoa não nos ama, problema dele. Quando nós outros não amamos, problema nosso. Essa é uma realidade isso aí, né? Porque tudo que se faz aos nos demais hacemos a nosotros mesmos. Isso é na lei. Está em pensamento, isso é es automático. Se si penso mal de uma persona, e penso passar mal, pensar mal, pensar mal, eu vou fazer o mesmo. Não tarda muito, não. Não tarda muito estar fazendo a mesma coisa. Por isso, o maestro diz, não juzgar a nadie. Ama, perdona e prossegue. <coughs> então, aqui está muito claro, né? Eh, a resposta de São Luís: se si, si tu te equivocares, outro substituirá, te, te substituirá, porque os designos de Deus estamos na única pessoa. <coughs> Também se habla muito hoje, Na internet publica coisas aí, que está chegando lá, data desse de ou Sabemos muito bem que a Terra terá que cambiar-se. Incluso, ele na mensagem que Pilar recebeu em Alicante, estava dizendo isso, que. Eh, essa necessidade que a Terra tem de passar por essa experiência, né? que até vida não passou, não. essa que é a experiência que nós temos que passar, a Terra não passou, nós temos que passar agora, que é o salto quântico do dolor para o amor, a compreensão, aí sim. E uma coisa diz o ele, também, esse mensagem psicofônica. Eh, eu, eu sei que ele Arcángel arcanjo, é um espírito mais elevado, mas como gente sabe que o Arcángel Miguel é o príncipe dos ejércitos celestes. Eu eh, não fazia bem uma compreensão, e também da psicofonia dele eu entendi que os Arcángeles estão em diversos níveis, não de, de, de conhecimento, mas de, de, de trabalho. Então, o Arcángel Miguel trabalha eh, como eh, ele el, eh, el que dirige os guardiões do espaço. Os guardiões estão todos subordinados e obedientes ao arcanjo Miguel. Então perguntaram um dia a um guia espiritual, a um, é, a um guardião do espaço, falou assim, mas por que o arcanjo Miguel não dá a vós outros, guardiões do espaço, o poder para quitar todas essas coisas? Ele falou, o poder existe, a ordem existe, mas dependemos de vocês, Não podemos fazer por vós essas coisas. Então está muito claro que as pessoas têm que cambiar. Como dizia Gandhi, eh, se si tu queres um país melhorado, mejore-te a ti mesmo primeiro. O Cordero também disse que o cambio de uma pessoa não se faz, eh, não tem outra maneira, sino de baixo para arriba e de dentro para fora. Quer dizer, os pensamentos e estendendo o conhecimento, o perdão e o amor, né? Então esse câmbio é que vai é fazendo com que a sociedade se cambie aos poucos. E como temos muito tempo aqui na Terra já trabalhando e, fazendo, e aprendendo, né? Já se sabe também que aqueles que não, não podemos dizer se é este povo ou aquele povo, nós sabemos que dia aí está, está o inventário na tarjeta de todo mundo tem o um, inscrito um ali. Con mil años que estamos ya en el, el renominar, está todo escrito allí, el pasado, el presente, el futuro no, el futuro nadie lo sabe, solo Dios sabe. Entonces está todo allí, ¿eh? todo nuestro pasado está allí. Entonces vamos caminando de acuerdo con nuestra fecha allí. ¿eh? Todo está registrado, la, la, las vivencias, lo que hicimos y, y lo que nos compete hacer. ¿eh? Eh, <coughs> Volvendo a esse assunto que estava dizendo, né? que... que perguntaram a Jesus quando ocorreria essas coisas, esse cambio que se está fazendo. Né? Mas não se preocupeis com isso. Há né? muitas notícias alarmantes por aí. Né? Eu creio que Deus faz as coisas não para destruí-las, mas para melhorar-las. Sempre é assim, para melhorar-las. Então, o que ocorre conforme a Gênesis de Kardec? é que, através das reencarnações, da as pessoas vão se melhorando. Se não reencarna, não consegue melhorar. E vão, vão indo uns, vão vindo vão outros, um pouco mais desenvolvido. Hoje estamos melhor que ayer, e amanhã, provavelmente, melhor que hoje. Se não, se não nos apartamos do caminho, né? Mas, temos consciência do que devemos fazer e do, e do que não se deve fazer. Nós já sabemos. Está na pergunta 600 e pouco, né? onde está escrito a, a lei de Deus? Na consciência, então nós temos consciência que estamos aqui entre irmãos, que não há melhores nem peores, que, que nos devemos ajudar uns aos outros, né? através do pensamento, como se pode ajudar, solidário em alguma coisa, né? não podemos cargar a cruz de nadie. o mestre diz, cada um que tome sua cruz e me siga, então, não há, não se pode cambiar persona pessoa nenhuma. Se um, se um, um, um médium de cura diz que vai curar uma pessoa, cuidado com essas coisas, porque tem que curar lá uma primeiro. Curou o alma e o corpo já, já rejuvenesce. E tem outra coisa, que um, um assunto me a conectar com o outro. Esse mesmo guardião que estava entrevistando aí ele disse assim, que estão trabalhando para melhorar a saúde, Del pueblo de la tierra, del plano de ellos. Y mejorar también eh, el tiempo de vida aquí. Porque en la Biblia tiene casi mil páginas, allí, ¿no? es muy grande. Y tiene cosas allí que yo, yo no entiendo todavía. Mas ahora se está entendiendo que aquello no es, no es broma, no. tiene muchas cosas que son realidad allí. ¿no? Porque, por ejemplo, el tiempo de, de vida aquí en la tierra. Para nós aqui é relativo, mas a ciência tem condições de cambiar muitas coisas. Não para cobrar aqui na terra, mas para melhorar as pessoas. Então, não temos que temer a nadie. Disse um, um, um espírito que o nome de Alex Sartum, mas que é indígena, indígena não, de Índia. Ele diz assim, enquanto o mestre cordeiro está no leme da embarcação, não há nada que temer. Não há nada que temer. Então não se preocupem. E eh, André Luiz disse no livro Sinal Verde, O né? único mal a temer é aquele que existe em nós outros, porque o mal que existe em nós outros, o orgulho, ou maledicência, essas coisas, isso nos prejudica. O mal do outro não. O mal do governo, do ministro, de seja, quem seja, não vai nos prejudicar, a menos que empecemos a censurá-lo, né? Estava falando com com Antônio acerca de de governos do mundo. Si não si podemos juzgar por uma coisa muito clara. Se si nós estivéssemos, estivéssemos, estivéssemos, o verbo me confunde, em eh, lugar desses de políticos e não fuéramos espírita ou cristianos conscientes, hacíamos a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Por quê? Porque eles, como, como têm muito orgulho e outros vícios, outras coisas, acabam sendo marionetas, delas escuridão, das la, terras, tenebras como se chama allí, né, eh, São muito organizadas. Os comandantes não vêm à Terra, mas mandam os outros, <risos> mandam outros. Então, eles eh, eh, se metem em eh, todos os, em eh, todos os gabinetes da política. Está infiltrados em todos. Por isso que há essa disputa, por isso, por aqueijo, né? Mas um dia virá e que isso todo terá um fim. Então, começa a destruir aqueles que estão muito alto, de ali que não que baixar, né? que, terão que baixar. Né? E aí, então, vai entendendo que não é tão poderoso, nem famosos como pensa que é. Né? Que há uma lei que rege tudo e domina tudo. Né? Isso equivale a dizer que se Cristo não o disse todo, é es que as revelações estão sempre ocorrendo eh, por diversos médios, não é? Não vem só. Não vários médios. Daqui, da Espanha, da Norte América também. Então, parte do mundo tem medianeiro, na Rússia tem médios, né? ¿eh? Então, a cada um vai revelando o que é preciso. Quando chega o momento, de revelar uma coisa que venha a melhorar a humanidade, isso surge em diversos pontos, né? em, em todos os pontos do, do globo aparece intérpretes revelando essas coisas. Né? A rota da evolução é similar em todo o universo, em todo o universo a rota da evolução é a mesma. que o mundo que está melhor que a Terra, mas tem que progressar irá progressar também. Né? Então, é sempre assim. A rota de evolução é similar em todo o universo. Ah, a ciência também eh, compartilha, compartilha né? até certo ponto las ensaias do espiritismo. Eles dizem que os alienígenas já estão se comunicando com a Terra. Vem confirmar o que os médicos estão recebendo aí, né? recebendo mensagens, essas coisas. Né? Eh, e assim prosseguimos. Né? Bom, temos aqui, ao nosso lado, <risos> um amigo conhecido de todos nós. Não é espírita, não. não. Era um grande cantante da Terra. Sim. E eu tenho... Eu não sou uma ferramenta boa para os espíritos, mas, <risos> a minha maneira, passo alguma informação. Então, eu estava um dia, para começar o começo, né? estava um dia olhando um CD, é a mesma coisa, sí, um CD de Pavarotti. E ele estava cantando uma música que me emociona muito quando ouve, né? É, é, Ave Maria, gracia plena. Né? Que é Maria, a Madre de Jesus, graça plena, que é de, de, de, de, de, de, de, de, de graça. É né? graça, não é que se é assim? Então, Aquela música, eu pensei assim, falei, pois, com essa potência de voz, com esse amor nessa música, Maria está sintonizando isso. Bom, passa aí um rato, daí uns um, dois dias, ele se acerca de mim, traído por outro. Ah, deixa, Antes, cocina a imagem, congela a imagem. Antes, eh, eu o vi no mundo espiritual, sentado em um, um local, estava um pouco triste e chegou Luiz Gonzaga, cantor brasileiro popular, que foi a reencarnação de Litz, Litz? que também, eu sei, sei isso, porque, porque uma chica que não é espírita, está falando dela tele, tava estava sendo uma, uma, uma, uma é uma comparação entre Litz que eu sabia ele no começo e eles Gonzaga que também ele acordeão. então essa era a reencarnação de Lísis então se se se, se arrimou Gonzaga no mundo espiritual se foi primeiro se acercou de Pavarotti e disse por que está triste tu levaste tanta alegria à Terra por que está triste vem comigo e o levou à Federação a dia ele ouviu algumas coisas, aprendeu, foi ajudado, né? E um dia se acercou de mim, logo por esse período assim, ele disse assim, eh, eu não fui espiritista na Terra, eu não conhecia isso, mas a música, quando eu acia, eu acia com muito amor. E, e digo a vocês, espiritistas, façam pela doutrina, de que eu fiz com a música, com amor. Então eu estava aqui acompanhando. Quem sabe um dia eu vou à a com pulmão igual ao deles. <risos> Aí não preciso separar. Mas por enquanto necessito de, de aparato, sim, bastante. Então, eh, estamos sempre conectados. E esse não é o primeiro caso, né? sempre surgem, Sempre surgem casos eh, de médios, porque nós, nós, falar com os hermanos que estão mais allá, não é difícil, Hablamos, como estamos conversando aqui. Não há que fazer nenhum exercício eh, así, cabalístico, não fazer coisas, não, sensivelmente. A única coisa que a doutrina tem é água fluidificada, <risos> só. E ele Evangelho, o el livro dos Espíritos, ele Senhor de, el el de Jesus. Não precisa muitas coisas. Para falar com os Espíritos não precisa muita muitas coisas. que estar equilibrado, é claro, se preparar para isso. Para isso são as escolas, né? Aqui tem boas escolas, a casa, né? por isso está assim. Então, caminhando nessa direção, nunca nos equivocaremos, não. Estaremos, se assim, levando uma vida tranquila, e nos candidatando uh, a uma condição melhor no mundo espiritual. Se diz assim, porque uh, quando os espíritos têm muita prisa, prisa né? de a à Terra, quando estão com a consciência atormentada. Aí nos incomoda, nos molesta. Aí choram, pidem a Deus que lhe dê uma nova oportunidade para vir aqui, trabalhar, fazer o bem e borrar o passado. Não tem outro caminho. Por isso, fora da caridade, não há salvação. Né? A caridade, de muitas maneiras, se pode fazer. Por pensamento, solidário, neste ou naquele, pode-se ajudar os espíritos, tem que preparar para isso, né? porque isso. É um campo um pouco complicado, tem que estudar, conhecer para, né? para poder falar com eles e saber como se fala, né. Que não se pode falar com os desencarnados imponendo eles as coisas ou querendo chamar a atenção, não, não isso não se faz nunca. Né? Tem que tratá lo como hermano, de igual para igual, explicar como é a vida. Está apenas um equivocado ou está enfermo, vai receber ajuda, né? então temos que ser solidários com eles e não arbitrários. <risos> então estamos aqui nessa, nessa condição. De experiência em experiência, vamos caminhando. Né? Então esse, esse salto quântico que a Terra terá que dar, os Espíritos dizem que estão aqui para nos ajudar. Porque isso, era isso não se faz solo, <risos> Aliás, estou aqui porque tenho ajuda. Senão eu não saia nem de casa de Brasil. Já passei por muitas calles aí, por alguns países, tenho ajuda. Um dia me espera no aeroporto, outro me espera em sua casa, outro me leva aqui, outro me leva para cá. Então, dependemos uns dos outros. Eu não sabia que tinha essa tarefa de amar. Eu era sastre, achei que a sastreria estava boa. Mas os problemas da vida me arrimaram a la federação um dia, e se as escolas, né? e se as escolas ali, e estava um dia, como se hace aqui também, depois do trabalho, se pide para um, um, um que seja médio um, que transmita a mensagem do plano espiritual. E isso é uma coisa interessante. Né? Dijo assim, isso eu me recordo, eu não sou muito, muito consciente e nem um pouco inconsciente, eu sou um pouco de todo. Né? Então diz assim, que a Federação Espírita do Estado de São Paulo e outras casas espíritas Brasil, de Brasil, de Brasília, preparavam trabalhadores para llevar a luz das doutrinas para outros quadrantes. Falei, bom, isso não é comigo, eu não tenho nada com essa história. <risos> isso não é comigo, não tem nada com essa história. E aí, ultimei na federação, me invitaram a trabalhar, um dia me invitaram a falar, falei, mas eu vou falar aqui, eu não sei o que, o que, dizer, que eu vou dizer, o que eu vou falar aqui. Aí, me recordei, sempre, tem ajuda, sempre que vamos fazer algo, tem ajuda. Falei, o que eu vou falar? Aí me lembrei de uma passagem de de Maubatã, né? que conta uma história muito interessante, né? que está ligada com, com a reforma íntima. Né? Diz que um, um campesino né? se, se, apro, se aproximou de um, de um rabi e ele disse assim, mestre, o é, um mal impulso me leva a pecar constantemente. O que eu devo fazer? O rabi assim, pensou disse assim, tu sabe montar a cabalho? Né? Eu falei, sei até domar camalos bravinhos. Muito bem, monta nesse cavalo para eh, e segue o caminho. Se cair, volve a levantar de novo. No fim, tu seguirás o caminho tranquilo e sereno. Dizer, assim é os problemas, né? Quando tem um problema, que às vezes nós equivocamos, nos, nos sentimos mal. A consciência nos diz que não devia ter. Mas os espíritos estão sempre para nos ajudar. Sempre nos ajudar. De onde me equivoquei algumas vezes, de a cair em tentação, de a cair, porque é. Se tem um passado que não foi lá grande coisa, ele inconsciente de vez em quando traz, ao consciente essas coisas, né? E eu começo a pensar assim, Pô, eu sei dessas coisas, eu sei da lei, assim, assim, como é que hago essas coisas? Aí ele se aproximou, não te preocupes, hága o melhor que se puder, porque tu já foste pior, tu <risos> já foste pior. Aí colocou ponto e coma, já fomos piores. Então, um, um espírito evolucionado nunca se diz que ele é esse ou aquele. Ele diz que também foi igual, que também passou, e humildade. Então, quando um espírito se manifesta, que, eh, os que vêm trazer mensagem. Aqueles que vêm para ser ajudado é outra coisa. Esses vêm para ser ajudados. Aqueles que passam a mensagem têm que filtrar a mensagem, né? ver o contenido dela mensagem. Né? Se o conteúdo é bom, é bem. É que São Paulo dizia, né? Investigue todo e apanhe no que for bueno. Temos que conhecer, né? Se não, não conhece lá, as religiões não sabe. E nessa viagem somos ajudado por um muçulmano. Nos hospedamos na casa dele, está sendo um colaborador muito importante na doutrina, está divulgando livros pela, em áudio bastante e eu com a vi lá na primeira vez disse Moisés, tu tens um trabalho, não a parte da caça espírita, tu tem muito que fazer aí está, está. Então esse negócio de religião, isso aí é as coisas do momento. Deus, Cristo não deixou nenhuma religião. Ele ensinou o amor, não deixou a religião são é coisas dos homens aí. Que, aliás, com essa, com essa, com esse egoísmo de, de moneda, Uh, cambiaram as coisas, cambiaram o ensino de Jesus. Quando ele diz assim: Muitos vendrão em meu nome e enganarão a muitos, diz que está enganando também. Então, quando a pessoa desperta a consciência, ele não é a mesma pessoa de aéreo, ele é mais responsável e ele caminha mais tranquilo e sereno por outro caminho. Hablando uh, de consciência, Esos hermanos que se están se comunicando con nosotros, nos dicen así, que apenas 5% de la humanidad, del planeta, despertó la conciencia. Porque si no, las casa espiritistas estaría llena, rellena. ¿Y por qué poca gente? Aquí no, aquí está duro. Porque hay muchos, muchos, muchos centros ahí, en Brasil es la misma cosa. ¿no? Tiene 10, 5, 6 personas. ¿Por qué? porque a maioria não despertou a consciência e alguns se arrima ao centro espírita, ao princípio, querendo a solução desses problemas para ayer. não para ayer, para ayer. E a doutrina não é isso. A doutrina ensina a pessoa a ele mesmo procurar, ele mesmo se conhecer e ele mesmo sintonizar com o bem e a ser o bem e se curar de los problemas. Que quando, quando, quando quando eh, as pessoas buscam sinceramente, quero melhorar, não de la boca para fora, de coração, quero melhorar, como devo fazer? Ah, ou por la noite, ou por manhã, aparece algum caminho que vai que Não fica. Por isso Jesus disse: tudo o que pedirdes em oração, creia que vos será concedido. Agora, precisa saber o que se pede, né? O que se pede. Eh, Estava falando de, de, de Pavarotti, vou falar um pouquinho agora de Becerra de Menezes. Becerra, quando deixou a terra, cumpriu seu papel de mil maneiras. Mas, mesmo que a pessoa el bien aqui, quando a porta massa já, há um câmbio e necessita de, de ajuda. E Becerra não foi a, a, a exceção disso. Eh, precisa de ajuda também. Então estava muito triste, isso está no livro de Chico, não me recordo o nome agora. Estava no livro de Chico, isso é escrito. Diz que Becerra estava muito triste, quando chegou mais além. Né? Aí se acercou Santo Antônio de Padua, Santo <risos> Antônio de Padua e lhe disse, por que está triste? Ah, essas coisas, a terra está me pedindo só dinheiro, posição, essas coisas, eu, eu não vim para isso. Deixa isso, vem comigo, vem comigo. E levou Becerra à igreja de Pado, na Itália. Falou, agora tu presta atenção, para o Becerra, os pedidos que chegam a mim, os pedidos que estão chegando, os católicos de Roma, né? eh, de Pado, né? os pedidos que estão nascendo a mim. Então havia pedidos de matrimônio, <risos> de matrimônio. Havia pedidos de cargos políticos. Havia pedidos de eh, resolução de problemas de, de toda a sorte. E pior, tinha um pedido que chegava a ele para queria ser um crime e que ficasse oculto. Imagina. Então, ele, eh, Santo Antônio falou para Becerra assim: Becerra, se ouviu ouvir todo esto, vê a tua tarefa e divulgue o evangelho e não te preocupe com isso, não. <risos> não te preocupe com esses pedidos, não. Porque são coisas eh, de espíritos ainda muito. Muito apegados ela, que não despertaram a la tierra, nos la consciência. Né? Porque quando a pessoa desperta a consciência, ele caminha é outro. O caminho é outro. Automaticamente se apartam as companhias inconvenientes e a pessoa camina mais tranquila e mais serena. Né? Também é dizer, aqui estamos, o eh, é mais jovens também se é aí eu, né? <risos> entre comillas. Então não há idade para aprender, nem línguas, nem nada, muito menos a doutrina. Não há idade limite para isso, não. Não há idade. Sempre se pode aprender. Uma coisa que, que leva a pessoa a tornar depressivo é quando se, se jubila, por dentro, né? E se queda na silla sentado ouvindo a tele. Aí está encurtando sua vida na terra, está se peleando com a esposa, ela liga a tela, ele vai lá e desliga. E essas coisas assim, então, a pessoa, mesmo que esteja jubilada, pode trabalhar como voluntário, ir na faculdade, aprender línguas. Estou dizendo, aprender línguas, porque é necessário. Chico nos conta que sua madre estava mais além, aprendendo línguas. Porque quando voltar à Terra, já tinha mais facilidade de aprender inglês, ou coisas parecidas assim. Né? Então, não há tempo, não há idade para para aprender nada, nada, nada, nada, sempre temos oportunidade, e seguindo sempre o conselho, né? oração quando se acosta, é necessário pedir aos Espíritos que se por la noite não podemos ajudar, que podemos aprender algo, isso tem que pedir toda a noite, Pedir a Deus que nos conceda a companhia de la rede guarda que possamos aprender mais por lá. Se não poder trabalhar, que possamos aprender. Por manhã, a mesma coisa. Temos que fazer uma oração para que o escudo invisível se sempre presente. Então, a oração evita muitos transtornos em nossa vida, que quando se ora, se estabelece uma sintonia com, com o astral superior, de diversas maneiras então esse caminho é esse não há como disse foi Platão não né? Sócrates não há não, não, não há caminho de volta esse tem que seguir né? tropeçando cambaleando tem que seguir esse caminho da da evolução né? também que Deus não castiga nada já sabemos disso né? Deus não castiga nada somos nós que nos castigamos através de malas coisas entre no passado ou no presente então Sempre é tempo de cambiar as coisas. Sempre é tempo de evolucionar. Sempre é tempo de progressar. Sempre é tempo de acelerar bem, de aprender e de conviver. Uma coisa também. Tem pessoas que fazem promessas, para de comer esto, eh, se abstenem disso, pensando que isso vai melhorar o espírito. Por engano. O que nós temos que sacrificar não é o corpo, não. Temos que aproveitar as coisas boas que estão ali, tudo com moderação, né? O que devemos sacrificar o é que já disse, já, o orgulho, o egoísmo, eh, a vaidade excessiva, essas coisas, todos os celos, e tudo que não é bom, isso devemos evitar. Um bom prato, não. Um bom café, um cortado, o que seja, quando está bem, que quando se está bem, tudo tem um sabor diferente, diferenciado, todo todo todo Quando a pessoa está bem, está cozinhando, a comida é boa. Quando está cocinando, está de mau humor, a comida fica <risos> não fica boa. Bueno. Então, o amor é a substância divina que mueve todo, que toda regra, tudo se acerta com o amor. ¿sí? Então, essa é es a minha tarefa de hoje aqui. Si se eu puder responder alguma coisa, aqui estou. Se si eu não puder, tem Antônio, tem Fermín, tem outros tantos aí, está aí atrás, de guerra lá, e o teu lá. Que essas vibrações de luz e amor sejam levadas a nossos irmãos que estão sofrendo por aí. Essa é uma energia boa que vai para eles também. que alguém quer apresentar, agora que não só seguir la del a ensinança do cordeiro. Aos poucos, estamos informando. Tem um livro, não sei se está traduzido aqui já, que se chama, deixe ver o nome aqui, La Buena Noiva. Buena Noiva. Allí está explicado la, desde a infância do Maestro até o final. E a lei de Deus está embutida ali. Cristo, quando aqui estou, não falou nada, nada, que contrariasse a lei de Deus. Nada, importe alguma, foi fiel até o fim. Aos poucos vamos nos informando da lei de Deus. À eh, medida que vamos progressando, vamos adquirindo conhecimento para desfazer qualquer dúvidas que surja no caminho. Deus nunca se enfada com nossas, com nossas coisas mal feitas. Nos dá oportunidade. E quando a pessoa hace mal inconsciente, não tem que. Agora, quando hace mal consciente, isso não é bom. Mas quando hace mal por inconsciência, por isso é no livro de Evangelho segundo el Espiritismo, é no dever. É que é muito difícil para nós cumprir eh, a lei de Deus. Muito difícil para nós, principalmente, na lei de, de, de, dos sentimentos e dos pensamentos. É muito difícil seguir uma linha reta e nos equivocamos. Então, aquele, aquele que se equivoca não, não deve merecer crítica, senão ajuda. Eu vejo assim. ¿No es así? ¿Cuáles son las diferencias más destacadas? ¿Cómo fue? ¿Sí Explícame. La repito si quieres, Fernando. Te fatalismo. Si los designios de Dios es fatalismo o el determinismo. ¿Ten? Fatalismo. ¿Qué está diciendo es fatalismo? Fatal, fatal mismo, es solo el instante de la muerte. Lo resto, no hay fatalidad. A morte sim, esse instante é fatal. Quando se, se morre, que se, se o espírito se aparta do corpo definitivamente, aí é fatal. Aí não tem como escapar. Tu pergunta me lleva a outra, a, a continuar um pouco. Quando Kardec estava aqui, na Terra, eh, se acercou uma pessoa eh, para lhe fazer uma pergunta. Nos mira, estábamos siete personas en un barco que hacía la travesía de Osterdán hasta una provincia de la Francia. Y por la noche hubo una tormenta y el barco giró. Cuatro personas murieron y tres se quedaron eh, Y La quina giró el barco y la quina nos aseguramos allí hasta que el viento es de invernal. Por de la mañana nos acercó de la playa. Agora, eu pergunto para Kardec, por que sete em barco e apenas três se salvaram? Em meu caso, já é a terceira, a sétima vez que isso ocorre comigo. Ele, ele explicou para Kardec, eu creio que as mãos invisíveis <risos> estão aqui a me ajudar. Então, fatalismo é só o horário da morte, o outro não. Determinismo somos nós que determinamos as coisas da nossa maneira, a nossa maneira de ver e compreender as coisas. Então, fatal, solamente o momento da morte, esse é es fatal. Chegou esta hora, não tem remédio. <risos> Nem o maestro escapou disso, tinha que deixar seu corpo aqui. Ah, me lleva outra coisa também. O <risos> maestro, depois de que passar por Calvário, que foi crucificado, eh, seu corpo foi, meu, foi bem foi vigilado. E se desmaterializou allí, para que ninguém, porque os adversário dela luz sabia que ali tinha uma coisa primorosa ali, né? Então se desmaterializou, e o maestro, terceiro dia, desceu ao inferno, como está na Bíblia, isso não é broma, não é Desceu ao inferno para abraçar a los espíritos revueltos que estavam ali en el cárcel y después allí entonces fue al cielo. Desció los infiernos para decir a nosotros que para subir tenemos que descer, descer el pedestal del orgullo, del egoísmo, de nuestra idolatría, esas cosas todas que así. Eh, preguntaron también, ya que está en ese asunto, preguntaron por ese, por ese espíritu de, de otro mundo ahí, eh, se ele tinha família, ele falou, família? Pelo família é você, no sentido egoísta. Então, ali, todos se levam bem. Porque aqui ele diz assim, minha mãe, meu mi padre, como se fosse eternamente isso, né? Depois de padre vou a outra reencarnação, será meu primo, será meu... Minha... Então, ele perguntou em profissão, profissão? gente não há profissão, todos trabalham essa essa é uma ordem diferenciada, difícil para nós entender isso, mas se vê que tudo evoluciona, né? E ele disse também né, outras, outras coisas, o Senhor disse isso daí, né? Que, então, família para eles ali, havia... o Cristo nos disse que a família é universal, quem são meus padre, meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de Deus, então quando se desperta a consciência, se chega a Deus, se aproxima de Deus. E aí começa o caminho de seguir. Né? A okay. ver, tenho entendido que o Espírito se reencarna. E os dias são superiores. Esos também se reencarna ou não? No. Não. É tão... não su... Deixa a tierra como está aqui. Não se torna santo. Ele chega como está aqui, se si esse é um espírito vicioso, continua assim, se é um malhechor, continua assim. E cada um vai para o hotel de acordo com o seu merecimento. Aqueles que fazem bem, têm uma poçada melhor. Aqueles que só fazem mal, <risas> vão aos recantos a los inferiores da terra, vão purgar ali. Eh, isso que tu tá dizendo está me levando a outra conclusão. Ele é livro Liberação, eh, André Luiz, ai, ajudando como aprendiz um espírito que ia rescatar um papa que estava ali, um papa, <risos> e a madre, muito elevada, não podia descer ali. Então pediu para Gubbio que fizesse esse trabalho para ela. 50 anos a madre esperou para que ele eh, começasse a duvidar, a ter dúvidas do que estava sendo. Aí então você começou a trabalhar de volta até eh, resgatar. Então, nessa nessa turnê por ele inferno, né, dizendo assim. André Luiz viu muitas coisas que ele pareciam injustas, né? Então ele pergunta assim, mas por que Deus não proíbe essas coisas? Aí ele, ele instrutor que era Master elevado, disse assim: André, eh, a justiça de Deus funciona através da injustiça aparente. Então, quando nós dizemos, ah, mas isso é injustiça, essa pessoa é tão boa. Não, é a justiça de Deus que sabe mais que nós, outros está acontecendo naquele momento. Né? Então, não há injustiça, não. guia espiritual, também Esa y quién me Él me ha preguntado eso. También. Ah, eso. Sí. Sí. Ven, sí. Ah, mí, sí, mí, sí, se a lo entendí. De bueno, depende del grado evolutivo del espíritu. Si él ainda tiene que progresar y tendrá que aprender cosas de la tierra, vendrá aquí. Como vino eh, Einstein, como vino Gandhi, porque los designios de Dios no son solo en el campo religioso, están las ciencias, las artes y todo. Então aquele espírito que é um guardião de uma persona, de acordo com o livre dele, porque agora tu, tu lá a imagem um pouquinho que vou envolver um pouquinho para trás. Comecei né? sair salir do assunto. Quando Kardec, eh, quando Napoleão estava aqui na terra, Napoleão Bonaparte, né? Kardec era seu guia espiritual. Era seu guia espiritual. Mas Kardec temia que reencarnar. E tinha que sair. Então vira o outro, em lugar de Kardec para ajudar Napoleão. mas eu creio que Napoleão ia ser tonterias com Kardec, que assim Kardec ele ia ser. Então depende do grado dele, do protetor, né? Porque é assim, se somos uma pessoa sencilla, com poucas dívidas, Deus não vai mandar um anjo a ser midi espiritual, tem que mandar um, um relativo, né? Porque aí oportunidade para todos. Eu vejo assim, né? Porque agora, quando era, quando quando quando Kardec estava aqui Su guia espiritual era São Luís, né? é <risos> outra coisa. São Luís não precisa volver mais à Terra, mas ele, meu guia espiritual, talvez necessite disso, não sei. Então, o que não se sabe hoje aqui, se saberá muito bem mais allá. Eh, um momentinho, has dicho que Jesus, seu cuerpo, se desmaterializou. Entonces, por eso jamás han encontrado los investigadores y los, los, estos que, los no, no, arqueólogos y todos estos que buscan el cuerpo de Jesús, ¿no lo, no lo han encontrado jamás? Nada. Por ese motivo ni lo encontrarán. Por ese motivo. No, no encuentran nada. No, no encuentran nada, no van a encontrar. Eh, Déjame ver una cosa aquí. Ele fugiu, uma coisa a pergunta, e aí? Diz, não, não encontrarão nada e não vão encontrar. Não vão encontrar nada. Isso daí não. La é matéria do corpo de Jesus não. Essa é uma energia superior que voltou. A Tem também outra coisa, Antônio, que se chama la antimateria. La antimateria é essa energia do astral superior. No todos los espíritus tienen la posibilidad de, man, de manusear esta energía. Jesús, cuando se acercó de Pablo, no precisó empujarlo, simplemente lo miró. Esa energía superior, que cuando penetra la atmosfera de la Tierra, hay un ruido, hay un ruido de transformación. Entonces, eh, esa antimateria. Eh, os guardiões do espaço têm essa condição, porque os guardianes não usa espada, não usa essa energia e o amor. Então, quando há que apartar uma pessoa que está fazendo muito dano, se aproxima da pessoa, sem molestar a la pessoa, la afasta. Isso eles fazem nos gabinetes da política para afastar os espectros que se chama que estão por aí fazendo eh, dano às pessoas. Então como tem que progressar? Tem que limpiar o ambiente. O ambiente que está, os, os políticos, não sei lá quem é. Então precisa limpiar e eles têm essa tarefa. Mas não o fazem solo, isso depende de nós também. Não por críticas, não com nada, mas com, com fé, com oração e escolhendo sempre na hora de, de votar o melhor. Né? <risos> tem que escolher o melhor, não tem que ver promessas, não. Tem que analisar um pouco o caráter da pessoa, porque. Eh, como diz o livro, eh, Seis Caminhos, Verdade e Vida, sei, o Paulo Oeste diz assim, hablando sobre, eh, sobre aquela pergunta de Jesus, né? e dar a César o que é de César. Né? Então, eh, o Espírito de Hermano diz assim: em eh, todo o mundo aqui da terra, cada povo, cada povo tem o governo que merece, que necessita. Cada povo tem. Buenos homens eh, darão buenos eh, estadistas, malos homens serão péssimos estadistas. Não, só se eu, só se eu tenga algo a ver. Se eu não tenho nada com, com nada, não viene a perjudicar. Agora, se, se eu tenho alguma coisa hecha, em el passado mil que não está borrado, ainda, e o Espírito quer se vingar de mim, ele vem. E se eu não me, se eu não me vigilo e não faço orações, ele vem e me perjudica, sim. Mas só quando. Por isso o Maestro diz: orai e vigilai. Orai por los que vos persiguen y calumnian. La oración es el mejor escudo que tenemos para nos librar. Todos nosotros tenemos obsesores. ¿no? Todos nosotros tenemos aquí. Todos tenemos. ¿Y qué oración es la que, que oraciones? La oración sale del corazón, del pensamiento. Pido a Dios. No es necesario muchas palabras para pedir. No, no es necesario. La sinceridad es que es necesario. <coughs> Sí. tres cosas la antimateria es una energía es la misma que los astrofísicos están explicando que colapsa los ángeles negros que son capaces de absorber todas las galaxias y bueno, es una energía que todavía no es muy conocida en la ciencia pero ya la conocen, ya saben cómo se manifiesta y se manifiesta en unos niveles de realidad y de energía que los físicos, los astrofísicos ya conocen, ya están estudiando Entonces, un personaje como Jesús, el ser más alto, y más elevado, más aportativo, tiene la capacidad de manejar esas energías y otras muchas que desconocemos. conocemos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, diría a aquella chica que la mejor oración para la protección ante cualquier influencia negativa es la transformación moral. Porque nosotros somos energía, nuestros pensamientos son energía, nuestras emociones son energía y nuestras acciones son energía. Cuando vibramos en base a los pensamientos determinados, sentimos en base a los pensamientos determinados y actuamos en base a los pensamientos determinados, actúa la tercera ley de Newton, la ley de atracción. Cuando nosotros pensamos en el bien o sentimos en el bien, atraemos pensamientos de la misma sintonía y atraemos espíritus de la misma sintonía. Cuando pensamos en el mal y actuamos en el mal, exactamente igual, atraemos espíritu, Completó por mí, gracias. Hola, buenas. Eh, yo tenía una curiosidad. Eh, a ver, nos reencarnamos, volvemos a la Tierra, porque tenemos que aprender algo, ¿no? Sí, sí. sí. Si sí. nos desviamos de ese aprendizaje, ¿es posible que nos lleven para allá antes de tiempo? Se si nos desviamos é por falha nossa, do caminho, é porque não compreendemos ainda a vida, porque não conhecemos a doutrina ou o evangelho de Jesus como é, como nos desviamos do caminho. Muitas vezes por egoísmo, por orgulho, por influência de encarnados e de desencarnados também, nos desviamos do caminho, só que o caminho sempre tem volta, podemos volver. Não, dia para ir, no, ninguém sabe, ninguém então, sabe. Mas quando lo... venimos, sim, sí, não? Sim, sí, aí sim, sí. aí ah. e, ya, este... ya, ah, já ah, está embarazada, <risos> já sabe a medicina, já sabe amanhã, de depois da de manhã, então aí sim. Sí. Tenia vale. uma curiosidade, porque... Sim, sim, sim. Você faz programas antes de vir venir aqui, nós fazemos... De acordo com essa condição. Há espíritos que não podem planear a vida aqui, porque são tão, tão, tão, tão perturbados pelo mal que é esse aqui, que não conseguem saber se é verde, amarillo, o que seja. Então, outro espírito é que faz a parte, imponendo a ele, dizendo a ele, determinando como deva reencarnar essa pessoa para melhorar-se. E aí vêm aquelas, aquelas expiações que são terríveis. Né? O espírito, nesses casos, perdeu o liberdade de vida, não sabe definir por si. Sí. Uma pergunta mais? Boa tarde a todos. Agora, boa noite por a conferência que eu sí. tenho. Eu me, me plantei várias perguntas. Então, de toda a arte da reencarnação. Cuando eh, ya fallecemos aquí en la tierra y vamos a, a más allá, allí continuamos a, aprendiendo, ¿no? Aprende, estudiando, <ríe> estudiando, estudiando, trabajando. Y ahora pregunto yo: si allí vamos estudiando y progresando, eh, cuando venimos a la tierra, ¿pedimos eh, nosotros venir o es que nos obligan a reencarnar? No, pedimos nosotros. ¿Pedimos nosotros? Vale, sí. la, la necesidad. Eh. Desperta la sí. conciencia, la persona quiere borrar el mal hecho que, y pide para... En el caso de que nosotros haya, haya, hayamos llevado una, una mala vida, que, a, a, hayamos hecho mal a otras personas, entonces sí que venimos casi obligados a reparar. Sí, sí, reparar, sí. ahí tiene, tiene que, que volver, porque la conciencia nos molesta mucho allí. Entonces nos molesta, sí Y por la intervención también de amigos familiares que necessitam e que vêm ajudar a, a pessoa a escorrer. Pero eu me pergunto também que si levamos uma vida correta sí. vida bem, é preciso vir a o. Ou... Aí não há prisa. Eh? Aí não há prisa. Não, há prisa. não há prisa. Aí se tem que volver um dia, verá sí. com a terra melhor, mais claro, verá mais equilibrado, mais, sí, sí. bem perfeito. E o dia que nada tenha mais que purgar por aqui, vai para o mundo mais desenvolvido. Viu? que progresar sempre. Está claro que venimos daqui a aprender e, e me ha llamado a atenção o que has dicho: que nunca es tarde para aprender. Sim, sim, sim. Porque há tantas sí, coisas e sí. tantos campos a aprender. Creio que, que sí. isto é infinito. E há trabalho é. para todos, mais allá. Há trabalho para todos. Sempre sí. vamos a progresar, vamos a progresar. Sí. Eh, completando o que Dolce Hermano disse aí. Aquí no tiene bastantes hospitales en la tierra. Más allá es la misma cosa. La persona cuando deja la tierra, el cuerpo se queda aquí, mas el alma lleva el reflexo de la molestia. Lleva el reflexo. ¿Eh? Y ahí, él va para una colonia que trata de su caso. Si él, si él dejó la tierra con problemas circulatorios, va a, un, a una colonia que trata de esa parte. Se si o problema é de la atrofia muscular, bah, quem trata disso? Se si o problema é de líquido digestivo, também há colônias aqui. E se o ninho, também tem colônias para os ninhos também. Diz uma pessoa porque esse campo é um pouco perigoso afirmar categoricamente que é assim. Mas disse um médico, a Gil que é espírita, ele disse o seguinte: quando o ninho desencarna prematuramente, então ele não vá para o lugar de número, ele vai para um berçário. E se queda ali até o momento de devolver à Terra. Não necessita ele corporificar se de novo, eh, desenvolver o perispírito. Né? Ele se queda naquele estado facilitar a reencarnação. Quando é assim, prematuro. Né? Agora, se é a última, não necessita mais. Né? Cada caso é um caso, para generalizar as coisas. Si nada tiene más preguntas. Vosotros estamos cansados. <risos> Diga. Eh, Buenas tardes. Eh, es que me he quedado con una curiosidad que, é que sí. no lo he escuchado bien. Eh, me gustaría saber, o Maestro Jesús eh, aquí, cuando estuvo aquí en la tierra, se ha dicho que desde que nació hasta los 12, consta en escritura, ¿no? Y luego desde los 30. Ah, y, y durante ese periodo, eh, ¿dónde estaba? Trabajando en el mundo espiritual. Él podía, que ya de, de, de joven, de 12, 13, 14 años, podía desmaterializarse, como ocurre con nosotros. Por la noche, cuando nos acostamos, el cuerpo fica na la cama y el espíritu, dependiendo de la condición, sale y va para, para el astral ahí, donde, donde suas sus afinidades, donde, donde se afina, va allí. Com bons ou com malos, ele vai por esse caminho. No caso de Jesus era diferente. Ele podia desmaterializar-se e materializar-se em outro canto para fazer sua tarefa, ensinar, ensinar, ensinar e voltava sempre. Não se quedava eternamente por aqui. Sua madre lhe ajudava muito. Por isso era um espírito muito desenvolvido. Havia uma, uma mensagem exatamente daquele que ajuda a Jesus a carregar a cruz. Ele fala que eh, que Jesus estuvo entre os escênios, mas não para aprender, senão para ensinar. Então diz a que que Jesus serviu nesse período ao reino espiritual. Então eh, se ele tinha ovejas de outro prisco que não são na terra, imagina que ele não podia se quedar imobilizado. Não? Jesus diz um dia: "Eu trabalho todos os dias como meu padre trabalha todos os dias." Sempre trabalhando, servindo, entendeu? Tá que ia, volvia. Sempre que servia. Nesse... Para ele nada era impossível, nada. Transformar água em vinho, né? multiplicar panes, curar toda espécie de enfermidade, dependendo do caso. Né? Para ele não era dificuldade isso, mas só nunca derrogava as leis, nunca. Hacia com permissão do padre, sempre, sempre, sempre. Agora pela última. Buenas. Eh, a ver, si aquí en este mundo encarnamos para aprender ¿por qué nadie nos explica antes de nada de lo que hay que hecho? ¿sí? Es eh, para aprender. Y la primera escuela, la primera, <ríe> sí, reencarnamos para aprender. Y reencarnamos para aprender. Y la primera escuela del alma es el, el hogar, donde la madre nos enseña los primeros pasos com muito amor dos irmãos, até que chega um ponto que podemos nos governar por nós por. A madre nos ajuda bastante. A família é, é, é, é, é o alicerce, é o cimento da sociedade é a família. Uma pessoa que tem um padre e uma madre que nos orienta bem, poderá equivocar-se, lógicamente, mas nunca será uma mala pessoa. Nunca será. Porque o amor de la madre e do padre sempre ajuda a pessoa a ser emancipar. Né? depois a seguir seu caminho. por isso Jesus teve uma família também aqui. Né? Então aqui vamos agradecendo a Deus, a atenção, que Deus os bendiga a todos, nos mantenha unidos, cada vez mais tranquilos, com melhor saúde, com melhor disposição, para servir, para ajudar. Deus os bendiga a todos, assim seja, agora e sempre.